Quer investir em ações e não sabe por onde começar? Quais são os melhores investimentos mais seguros para quem está iniciando? Essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo e pode ser a sua dúvida hoje. Por isso eu separei exemplos de investimento que são fáceis de entender e vou te explicar um a um para que você já comece a colocar em prática e ter resultados ainda este ano. Então eu te convido a participar das aulas onde eu vou te ensinar do zero como começar a investir no mercado financeiro.